nosso primeiro convidado, que é o Daniel, vereador da Câmara Municipal de Caldas. Eu acho que o processo dessa audiência, ele tem essa importância, porque os nossos convidados, os prefeitos, prefeita, é, as câmaras municipais, né, as entidades que foram convidadas, foi um processo construído a partir de vocês. É, Daniel, a minha tarefa foi ser porta-voz, porque eu acredito que essa forma também de fazer a política eu não tenho que tutelar ninguém mas eu tenho que é, ser é, possibilitar o debate no âmbito da do poder legislativo ao qual hoje eu faço a representação então eu agradeço também esse esforço coletivo né, com a presença física dos prefeitos e da prefeita aqui conosco dos vereadores eu não tenho dúvida de que essa audiência marcará depois de Muitas iniciativas acontecerão na Assembleia, eu não tenho dúvida disso, mas também o nosso posicionamento para que todos os deputados que queiram assinem e assim a gente torne uma posição é, com muitos deputados estaduais é, se posicionando contra né, essa situação absurda da transferência é, de rejeitos. Nós temos algumas participações também virtuais, a quem eu agradeço né, é, por estarem conosco, e aí nós vamos ouvir os nossos convidados. Eu quero combinar com vocês... É uma fala de 5 a 10 minutos, de forma que a gente consiga ouvir todos os convidados, num tempo razoável, para tirar encaminhamentos também, considerando que nós podemos fazer outras discussões a respeito do que nós iniciaremos aqui. A audiência ela não tem o um objetivo de ser um evento, né? ela tem o objetivo de ser um processo que aglutina forças, como é o caso, numa luta que já está sendo travada pelas câmaras municipais, pelos prefeitos e prefeita, pela população é, dos municípios que estão aqui presentes conosco. Então, vou passar as considerações eh, para o Daniel. Na sequência, após o Daniel, nós vamos convidar o Jefferson Borges, ele está conosco virtualmente, que também trará as suas considerações. Daniel, agradeço a sua presença aqui conosco na Comissão de Administração Pública. Seja bem-vindo, com você a palavra. Obrigado, eh, deputada Beatriz Cerqueira. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Saúdo as autoridades presentes, na pessoa da deputada estadual Beatriz Cerqueira, também do presidente da comissão, o deputado João Magalhães, os demais deputados aqui presentes. Agradeço a sua presença. Ela é muito importante para nós. Saúdo a presença e participação de representantes dos governos estadual e federal. Lamento a não presença da INB, infelizmente, tocarei nesse assunto. Fico muito feliz e grato da presença do prefeito Ailton, aqui de Caldas, que tem feito uma luta incansável nesse processo, da prefeita Margot, da Associação dos Municípios do Alto Rio Pardo, lá a prefeita de Andradas, prefeito Emílio, de Santa Rita de Caldas, prefeito Alexandre de Bitiúro de Minas, prefeito Helder de Ipuiuna. é Também saúdo os colegas vereadores. Né? Nós temos aqui, representando a Câmara Municipal, o senhor João do Cavaquinho, João Batista Fonseca, e também os vereadores Helder Júnior, Ivan Palhares, Danga, que é João de Oliveira, Davi, Eduardo Davi, Emerson Junqueira, também, não puderam estar presentes, o presidente da Câmara, Rafael Ferraz e Ricardo Batista. Também gostaria de saudar a presença de todos os vereadores de Ibitiura pela sua presença. Ela é muito importante para nós. Nosso mandato do Movimento Caldas agradece calorosamente a acolhida do pedido de realização dessa audiência por parte da deputada Beatriz Cerqueira, assim como a aprovação do requerimento pelos nobres deputados integrantes dessa comissão de administração pública. Essa audiência é muito importante para nós. Nós vivemos, para quem não conhece, num lugar abençoado por Deus. Mata Atlântica de altitude no ponto mais alto do planalto vulcânico de Poços de Caldas, que abastece de água dezenas de municípios, com centenas de milhares de pessoas, na vertente dos rios Mojiguaçu e Pardo da Bacia do Rio Grande, também conhecido Bacia GD6. Águas termais e medicinais, uma cultura riquíssima, um povo maravilhoso e acolhedor, uma economia baseada na agricultura, no comércio, no turismo. Um patrimônio natural de causar inveja, com reconhecimento mundial. Esse momento, amigas e amigos, é um momento de indignação, mas não é um momento de surpresa. Indignação por ver o desrespeito e descaso com relação à população e ao meio ambiente de nossa região. Mas não é surpresa, pois não é a primeira vez que isso acontece. Ontem mesmo, deputada Beatriz Serqueira, eu li uma entrevista do ex-prefeito de Poço de Caldas que contém graves denúncias elencando o histórico de omissões, falta de transparência e incluindo transporte e armazenamento na calada da noite de resíduos radioativos na unidade INB de Caldas. Milhares, dezenas de milhares de toneladas. E vejam bem, é pela história que se conhece uma pessoa... E é pela história que se conhece uma instituição. Infelizmente, o histórico da INB não é digno de confiança. Pode ser dito aqui pelo que, pelo que se quiser pelos representantes da INB. Nós só acreditaremos com atos. Existe uma crise de confiança na INB, pois já fomos enganados em outros momentos nos últimos 30 anos. Basta! Por que notícia de vir mais lixo radioativo para Caldas? Por que justamente no local em que o rejeito está em piores condições de armazenamento? Segundo o próprio TCU, por que que o descomissionamento nunca começa, apesar de decisão já consolidada a respeito? Está claro, amigas e amigos, que existe um possível interesse, jamais confessado, mas que precisa ser dito aqui, transformar a INB de Caldas em um lixão nuclear do Brasil. Já se sabe que a unidade de Caldas não tem condições adequadas de armazenamento de material radioativo. E não somos nós que estamos dizendo isso. São inúmeros documentos oficiais e estudos técnicos que o dizem. Por exemplo, o acordo no TCU de 2018 e, inclusive, o relatório de vistoria da própria Comissão Nacional de Energia Nuclear, que diz que as condições de armazenamento de Caldas da Torta 2 são. Inaceitáveis, inaceitáveis, ouçam bem, a própria entidade fiscalizadora falou que a condição de armazenamento do rejeito radioativo de Caldas é inaceitável, vejam o termo, e o próprio Ministério Público de Minas Gerais impetrou três ações civis públicas, que estão em andamento, inclusive uma delas levou um taque. E outras falam da necessidade e urgência de descomissionamento total da unidade de caudas, com a retirada do lixo radioativo e os riscos são apresentados pelo Ministério Público, não só para caudas e cidades vizinhas, como também para dezenas de cidades de Minas Gerais e de São Paulo, situadas a Jusante da nossa bacia, onde vivem e trabalham centenas de milhares de pessoas, histórias de vida e ambientes naturais. E eu pergunto para vocês, interesses imobiliários de São Paulo são mais importantes que a vida e a economia de centenas de milhares de pessoas? São mais importantes que a nossa agricultura, o comércio, o turismo ecológico e de saúde, que apontam para um futuro promissor, para a recuperação da nossa economia, da nossa região, depois da pandemia? É mais importante esse interesse imobiliário do que a rica história e cultura da nossa região? É mais importante que o risco de transportar 400 quilômetros, serra acima, os rejeitos radioativos de São Paulo, para deixá-los em condições precárias, na cabeceira das águas de toda a região, isso não é mais simplesmente irresponsabilidade, amigas e amigos, isso é um projeto de morte. Se a INB quiser discutir com a sociedade com seriedade e transparência sobre o problema dos rejeitos radioativos no nosso país, estamos abertos ao diálogo, desde que haja compromisso, respeito e transparência para debater o assunto, envolvendo também a discussão da produção e a pertinência de um programa nuclear no país. Mas que tem que haver uma política ambiental decente de controle. E isso, amigas e amigos, não há. Quero deixar muito claro aqui e com isso eu saúdo as amigas e amigos que neste momento estão em Caldas, reunidas na Praça de Caldas, na frente da Igreja Matriz, acompanhando essa transmissão a todos os ouvintes das nossos meios de comunicação locais de Caldas. Quero deixar claro o nosso recado que é uníssono. A população está unida em todos os setores, sociedade civil, empresariado, executivo e legislativo não aceitaremos a vinda de nenhum quilo a mais de rejeito radioativo para a unidade da INB de Caldas. Não somos bobos, não aceitamos barganhas, exigimos o início imediato do descomissionamento total da unidade da INB de Caldas, incluindo a retirada dos rejeitos radioativos. Aí, deputada Beatriz Cerqueira, eu gostaria de sugerir, então, a minha, a minha primeira sugestão de um requerimento pra, de encaminhamento dessa comissão, que seja, então, como encaminhamento, que seja colocada a necessidade do descomissionamento imediato, o início imediato do descomissionamento de caudas. Pode demorar muitos anos, mas que comece imediatamente com a apresentação de um plano de trabalho e que já sejam dados os primeiros passos. Essa é a primeira sugestão de encaminhamento para essa comissão. Basta de omissões e falta de transparência. Se não houve seriedade ao criar o problema e o passivo ambiental e o risco que pesa sobre as nossas vidas, a nossa economia e nossas águas, que haja seriedade agora. Eu sugiro outro encaminhamento, deputada, é, que seja possível, que sejam tomadas diligências para uma auditoria técnica independente das condições de armazenamento de lixo radioativo na unidade de Caldas. Explico, o deputado Dalmo, ele se referiu à questão das barragens, que teve frutos, viu gente, gerou no final das contas o TAC, que hoje está monitorando as barragens. Queremos algo análogo com relação à estocagem de Torta 2. Então, seria um encaminhamento que seja feita uma... Auditoria independente da situação do armazenamento de lixo radioativo na Idade de Caldas. Basta de meias-verdades e manipulação da informação. Eu desafio aqui a INB que aceite essa vistoria por parte da Assembleia Legislativa com independência e competência técnica. Basta de ameaças ao nosso futuro, basta de despachos que desconhecem a nossa realidade e intenções que podem enterrar o futuro das nossas vidas e economias. Lixão nuclear... Aqui não. Muito obrigado, deputada, muito obrigado, deputados que estão aqui presentes e toda a população que está por aqui.